Tá gravando, tá gravando Bom dia, galerinha. Vídeo curto, bateria acabando. trans gravado E vamos explicar por quê ficou um tempo sem gravar. É... Deixa eu lembrar também. Porra, por que foi? Bom, chovendo muito, mas isso não é motivo. É... Por que foi que a gente tava gravando? Esqueci agora. Ixi! Não, tinha um, bom, tinha um bom motivo, tinha um bom motivo, tinha um bom motivo. Eu esqueci qual foi o bom motivo. Mas o importante é que a gente tá de volta. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Era o, o próximo da, da empresa. Não tinha como a gente fazer o upload dos vídeos. Porque ele fica fechado o dia inteiro. Mas abre meio-dia e fecha uma hora da tarde. Eu já aprendi. Aí agora eu tenho uma hora para fazer o upload dos vídeos. Então, provavelmente os vídeos saíram pela tarde Valeu, valeu, entendido Um abraço pra vocês Esse vídeo acaba agora Conseguimos dar uma mensagem, conseguimos dar uma mensagem Conseguimos dar uma mensagem ah, Estamos embora Ainda tem isso, eu tô gripado. <risos> tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando, eu acho. Porra, o próximo lá foda! Ele.. Barra porra toda! Vamos andar! No, não, 90, calma, segura!